Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Sagitário. Já deixei aqui posicionados os tarôs que eu vou usar e o oráculo, tá bom? Então vamos dar uma afastada aqui para começarmos a nossa leitura. Vamos saber como está o momento de Sagitário e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Então, vamos lá. preocupação sagitário Vamos complementar com esse outro tarô Tarô do amor Colocar mais para cá para sair da luz e vamos complementar também com esse outro tarô. Sagitário, você pode estar se preocupando de modo que não enxergue o quanto é legal o processo da caminhada. Nessa carta, essa senhora está dentro de um ônibus, preocupada com o ponto que vai descer, mas ela já avisou o motorista e as pessoas ao seu redor e mesmo assim a preocupação fazendo com que a viagem se torne longa e preocupante e se você observar aqui ela nem olhou para a janela para ver a paisagem ou as novidades daquele trajeto e é assim que você deve estar se sentindo nesse momento, preocupado ou preocupada com o ponto que quer chegar, sem apreciar o quanto pode ser divertido o processo até que chegue lá. Ter esse desprendimento de tudo que te preocupa, ser mais flexível com você, não colocar tanta pressão, para que os resultados cheguem com rapidez, porque não vão chegar. É no devido tempo que as coisas se dissolvem por completo. Tudo está disponível para você, mas é como se você não estivesse vendo. Essas oportunidades e a solução. Como se houvesse uma película bem fina aqui no meio, entre você e essas oportunidades. E o momento mostra para você elevar a sua frequência, acalmar a sua mente, para você enxergar as portas que estão abertas te esperando. Não é desistir da questão, é ter uns minutos de bem-estar, seja no banho, tomando um café, mexendo na terra, sentindo o sol ou a chuva. Enfim, é nesse momento de relaxamento, de tirar o foco do que está ruim, que a ideia vem. Um sinal vem, algo do nada vem te trazendo a solução. Porque você fica aberto para receber, você se conecta com a fonte quando se sente bem. E aí, o que você não conseguia ver, você passa a enxergar. E aí não tem mais pressão, cobrança, brigas que te desmonta. O externo não invade mais o seu ser. Porque você está inteiro e conectado com frequências mais elevadas. E aí a película cai. Os caminhos se abrem. Você entra na fluência divina. Então solta a preocupação. Porque ela aumenta o que estava pequeno e o que foge do seu controle, entrega para Deus, confiando que a solução vai chegar. É igual quando você faz o pedido em um restaurante. Você fala o que você quer apenas uma vez. Porque você sabe que o próximo passo é receber o seu pedido. Ele está sendo preparado. Então, esteja aberto para receber. E vamos trazer também um cumprimento finalizador com o oráculo. Estabilidade, vamos ler, é necessário se desprender de toda a negatividade que impede o seu potencial criativo. Um processo de cura interior se faz necessário para se reconectar com o sagrado da vida, tá bom? Gratidão.